Aí seus burro hoje é dia de atacar coleta, de usar coelhão na coleta, hein? Abrir rali em castelo de madeira! Brincar de gangue bang em castelo 17 com 10M de poder! Hoje é dia de maldade, gurizada! Chegar plantando o pé naquela porra! Aqui o babô é doido, hein? Eu vou você vai ver, vou chegar aqui com vai Mania.